A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, nós estamos aqui, um prazer, na cidade de Paudalho, Na né? cidade do gestor Isaac Silva, que já saiu aqui de, de, de Paudalho, né? Hoje a cidade está sendo interinamente, a igreja está sendo interinamente dirigida pelo, pelo Levi, não é? E nós estamos aqui na casa da irmã linda, da irmã linda, uma mulher de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que não serve a Deus por cargo de maneira nenhuma, irmãos, mas uma mulher que foi assim de uma forma desrespeitosa, não é? colocada para fora do trabalho, como se estivessem colocando um qualquer. Isso acontece em geral, isso até é a aula que o presidente Ailton José Alves dá para os obreiros dele. O obreiro é tirado de um campo, jogado para um lado e para o outro, como se não tivesse família. As irmãs do círculo de oração não é? são jogadas de um lado para o outro, como se não tivessem família. As irmãs que dirigem órgãos, como a irmã Linda, que dirigia o conjunto de Planalto, há tantos anos foi retirada do cargo sem ser avisada sem motivo nenhum e ela diz aqui pra gente irmão que está há três meses sem ir a igreja não é porque ela deixou de ser crente não que ela é crente ela, tá, ela está como Elias lembra de Elias quando ficou na caverna quando Jezabel ameaçou Elias e o anjo do senhor apareceu Elias e disse levanta da caverna porque tu tem muito que fazer e nós estamos aqui na casa da irmã linda dizendo a ela que o tempo dela na caverna chegou, e ela vai se levantar, vai para o culto, vai servir a Deus com alegria. Diga alguma coisa aí, irmã linda, por favor. É, irmãos, mas Deus está no comando de tudo. Ele é quem é o dono de tudo, Ele está no controle. Mas em casa eu estou servindo ao meu Deus, que agora entristece nós. É a maneira do presbítero ter me arrancado, a maneira chocou, me chocou muito e meu esposo também. Não é por motivo de cargo que a gente, que para o céu nós vamos, se trabalharmos, fazemos a, a obra do Senhor bem. Porque lá no céu não tem cargo, lá no céu vai ser só humilde aquele que trabalhar para o Senhor. Amém? Só essas coisas que entristecem a igreja. Meus irmãos, vocês estão vindo aí, irmãos, o relato de uma irmã que é uma das matriarcas, uma das crentes mais antigas aqui da igreja de Paudalho. E essa história da irmã linda, irmãos, reflete, reflete o que vem acontecendo em todo o estado de Pernambuco, na gestão de Ailton José Alves e de gestores doentes, falsos mestres e falsos profetas como Isaac Silva, que graças a Deus, a gente está andando aqui por Paudalho, e os irmãos estão louvando a Deus pela saída de Isaac Silva aqui de Paudalho, agora esperamos em Deus, que o evangelista Levi visite essas ovelhas, e haja como homem de Deus, e não como tirano, como agiu Isaac Silva e como age Ailton José Alves e a sua turma, irmã linda permaneça de pé, servindo ao senhor cuide para a igreja, tá certo? porque a igreja ama a senhora a igreja ama a senhora, tá entendendo? a senhora tem história aqui, tá certo? saiba de Deus, então mande aqui a paz para os irmãos um forte abraço e peça a igreja para orar pela senhora e diga que a senhora permanece crente É eu, a paz para todos os irmãos, eu permaneço não não tô disip, disciplinada não estou na igreja agora não fiquei muito triste muito magoada com isso que aconteceu comigo é a paz para todos estão vendo aí irmãos vocês aí que estão me ouvindo pastores homens de Deus de verdade aprendam a cuidar de ovelhas e os gestores que viraram gerentes de empresa achando que a nossa igreja é uma empresa né procurem orar, procurem pedir perdão a Deus, pedir perdão à igreja, procurem agir como homens de verdade, homens de Deus sérios, porque a igreja não suporta mais, a gente está atento, eu estou aqui na cidade de Paudalho, estou visitando os irmãos, e o que a gente ouve das pessoas, irmãos, é que a opressão é grande, e estão louvando a Deus, dando graças a Deus, repito, viu, pela saída de Isaac Silva aqui da cidade de Paudalho, tá bom, irmãos? E eu quero lançar um desafio aqui, quem está falando é o presbítero Giovanni Cardoso, Lançando o desafio para que esses gestores doentes com a enfermidade aí o e aguda promovida pelo sistema aíutiano, que vem há quase 20 anos, irmãos, matando ovelhas, assassinando ovelhas na nossa igreja, que eles apontem um erro nosso. Porque no dia que eles apontarem, do mesmo jeito que a gente está falando aqui publicamente, a gente vai pedir perdão a eles e à igreja mas só que eles não conseguem, eles vêm à mídia, usam as redes sociais, mesmo o presidente dizendo que rede social é lixo e ninho de urubu, eles vêm às redes sociais para mentir e continuar enganando o povo de Deus, mas a Bíblia fala que na torre de vigia tem atalaias, e nós somos atalaias, estamos na torre de vigia, que Deus abençoe a todos, irmã linda, que Deus abençoe a senhora, a sua família, conte com um amigo para estar orando, intercedendo, e corra para a igreja. A senhora disse aqui que está há três meses, não é isso? Repita aqui, três meses. Três meses, sim. É? Três meses sem ir para a igreja, triste, por conta de decisões de homens doentes, homens desequilibrados, irmão. Presbítero Ele desequilibrado. acabando com a igreja. É? Presbítero Júnior Henrique. Está vendo? Ela cita, inclusive, o nome do presbítero. Presbítero Júnior Henrique. Eu acredito que o senhor não está fazendo isso, homem de Deus. Porque o senhor quer. O senhor está fazendo isso, pressionado por esse sistema doente aí. Mas homem de Deus, há tempo do Senhor vir na casa da irmã linda, na casa dos irmãos, pedir perdão, orar por eles e agir como homem de Deus para o qual o Senhor foi chamado. Que Deus lhe abençoe grandemente, viu? Tem outro irmão aqui que quer dar uma palavra, o irmão José Marcos. Fique à vontade, irmão José Marcos. Júnior Henrique, presbítero, paz do Senhor, meu querido, machucando mais uma pessoa, mais uma ovelha do Senhor, né? Cuidado, querido, viu? Então, presbítero Júnior Henrique e demais obreiros da casa do Senhor... Eu quero acreditar que o presbítero Júnior Henrique é mais uma vítima desse sistema opressor. Júnior Henrique, há tempo, meu irmão, de você retroceder, sair nas casas visitando ovelhas, porque é função de pastor, porque você como presbítero é um pastor. A função de pastor é visitar ovelhas, e não ovelha estar tá em gabinete de pastor, porque a maioria dos gabinetes dos gestores, da nossa igreja hoje, da nossa ADPE, tá entendendo não merece confiança, são homens sem confiança, que ouvem as ovelhas, depois sai falando o que, o que ouviu, está entendendo? Os funcionários, uma boa parte dos funcionários, que trabalham nos gabinetes desses gestores, são pessoas que não oram, não leem a Bíblia, não tem comunhão com Deus, são pessoas totalmente pervertidas na sua fé. Então, Vamos abrir os olhos, irmãos, porque a nossa igreja é a Assembleia de Deus. É uma igreja séria e ninguém está aqui falando da nossa igreja, muito pelo contrário. Nós estamos defendendo a nossa igreja, da rapina que emana aí do templo central da nossa igreja. E nós resolvemos dar um basta nisso e isso vai ser dado um basta. Porque essa diretoria desviada, caída, vai cair, porque Deus tem rejeitado há muito tempo a gestão do presidente Ailton José Alves, só não vê quem não ora e quem não lê a Bíblia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.